Olá, participante! Bem-vindo ao vídeo não listado, onde você vai assistir a minha pessoa comentando na Casa de Papel, parte 4, com spoiler. Se você entrou neste vídeo por engano, é só clicar no X isso aí. O nosso dali, mais tá aqui, ó. Não, não, não perde nada, Botei tudo errado Meu Deus, eu sou absolutamente... Pronto, tá aqui. Dali, tá aqui Então vamos comentar com um spoiler né? Sobre a cirurgia que a Tokyo Fez excelentemente Eu vou começar pela Tokyo mesmo Porque a Tokyo é muito incrível nessa temporada Primeiro que ela pega o controle de toda a operação E aquilo é sensacional Segundo que ela opera a Nairobi Velho, ela opera a Nairobi Com um maluco numa TV Falando o que ela tinha que fazer E ela opera Palermo, não tinha que estar tá aí, meu irmão. Ela tinha que estar tá em todos os, os momentos. Talvez não no começo, porque ela estava muito louca naquele começo. Mas agora ela é sensacional. Deu uma piradinha porque terminou com o Rio? Deu uma piradinha porque terminou com Rio, mas... Os destaques dessa, dessa temporada inteira é Tóquio. Quando ela descobre que a o morre. Ainda assim tá doido. Quando ela descobre que a Nairobi morre, fala aquelas coisas com o professor. Ele merecia ouvir aquilo. Eu, eu, eu concordo muito com ela. Ele merecia ouvir aquilo antes do telefonema. Porque o professor estava presa, tendo que aturar aquele horroroso do Gandia. E fazendo, o que ela fez para aquele homem, meu Deus do céu, tinha que fazer pior, mas tudo bem. E ainda para se soltar, ela vai lá e fura ele, quase mata. Podia ter matado. Eu aceitava a morte dele de boa, porque aí a gente não ia ter o quê? A Nairobi morrendo. Não, gente, até assim porque foi antes. Nossa, mas se ela soubesse que aquele homem meteu uma bala no meio da cabeça, na da né? ele tava morto de uma forma incrível. Que é o que eu queria que acontecesse. Mas tudo bem, eu não tô aqui pra desejar a morte de ninguém. Só do Gandia. Até porque aquele homem não é uma pessoa. <risos> aquele homem não é uma pessoa. Fez muito sentido. O que aconteceu? O Palermo chegou lá, fez a o Palermo chegou lá, fez o terceiro gol contra. Por quê? Teve, né? Aquela viradinha de, de chefe. Vamos lá, tiramos o Palermo, deixamos a Tóquio. Foi lá, ficou preso e aí fez o quê? Que? Gente, tem uma coisa que esse homem faz nessa temporada? Na verdade, qualquer uma que ele esteja. Eu não suporto esse cara. E aí ele vai, ensina pro Gandia como se soltar, o cara se solta e faz todas as que ele fez. Quase matou o Oslo, quase matou a Tóquio. Matou a Nairobi e ninguém, ninguém fez nada depois com Palermo. A gente não conseguiu entender, porque se fosse eu, eu tinha... É por isso que eu falo que a toque tá de boa. Se ela não tivesse de boa, aquele homem já tá morto junto com o Gandia. Mas ela tá de boa. Eu adorei ela nessa temporada. Enquanto isso, o professor também tá se ferrando lá fora, porque pegaram a Lisboa, tão ferrando a Lisboa, do cabelo até o dedão do pé, porque quer é um detetive, gente? Que que é aquilo, é, é, gente? Que mulher sensacional! Bem melhor do que a Lisboa, né, que os textos não andaram de verdade. Bem, tanto faz. Aí o professor tá vendo que se virar com isso, se virar com a situação que o Palermo deixou lá dentro, porque agora tem um assassino solto, <risos> matando geral, querendo matar geral, escondido num quarto do pânico. Gente, aí tá Rio desesperado porque sofreu, realmente ele sofreu. O Denver e a Mônica brigados porque... Na Morica. Mônica, Eu viram o, o nome da Mônica? Estou como? Que de boa. Mais ou menos de boa, né? Mais ou menos de boa. Eu acho que a sorte de tudo foi a existência da Manila. Manila, caso você não se lembre quem é, é a personagem transexual. Muito interessante também botarem essa personagem. Que tava lá com os reféns, mas que na verdade tava envolvida no assalto. Que foi assim, uma. uma um plano excelente, porque salvou. Muita coisa ali. E, meu Deus, como eu queria que ela atirasse no Arturo. Porra, vai! Atira! Atira! Mas ela atirou. Tudo bem. Tudo bem, eu ainda gosto dela. Falando em Arturo... O que foi aquilo? personagens dele já eram um babaca. Eu não tenho nem coragem de falar disso aqui. Essa é a verdade, eu não tenho nem coragem, porque doeu. Doeu muito em mim. É, provavelmente doeu em várias outras mulheres. E assim, morreu é pra mim, não é. já tinha ocorrido pra mim, mas ali eu acho que, acho que eu vou ter que recuperar ainda, pensar assim, cara, ele é só um ator, tá fazendo um papel, vou ter que pensar nisso pra, pra voltar a olhar pra ele, pro, pro, pro ator e... Sei lá, assistir uma coisa dele, porque assim, pra mim se tornou impossível depois daquela cena grotesca, nojenta que ele faz e depois ainda fica falando que é ter todas as mulheres. Acho que foram essas cenas que mais tocaram, além do, da morte da Nairobi, né? que pra mim foi foi dolorido, foi muito dolorido, apesar de eu ter achado ela apagadinha, matarem ela da forma que mataram, depois de mostrar todas aquelas cenas, né, dela pedindo pro professor ter o filho dela e tal, eu acho que assim, foi muito, muito pesado, foi muito pesado. Eu acredito que esse episódio tá cheio de... Cara, isso virou piada na internet, mas não é piada. Mas enfim, tá cheio de gatilho aí pras pessoas mais sensíveis. E não é uma boa, não, tá, não é uma boa assistir. Assim, se não tiver preparado pro peso que é algumas cenas, que são né, algumas cenas, Realmente, a morte da Nairobi foi muito pesada, muito pesada. É, aquele Gandia realmente andou assim no top de vilões que, meu Deus do céu, eu não aguento nem olhar pra cara. E que eu desejo realmente. Infelizmente, eu desejo realmente uma morte horrível pra esse personagem. E cara, foi completamente sem necessidade. Completamente sem necessidade. O cara foi só ruim. Eu vou ser ruim. Foi ruim. Então, pra mim, aquilo ali foi um baque. Foi um baque bem forte. E quando eu tava assistindo dois minutos antes, eu falei, ah, ela vai morrer, não adianta. Eu já tava. Já, já tinha sentido que ela ia morrer, que não ia adiantar mais nada. Eles podiam fazer o que fosse, que, ele, que ela ia morrer. O que eu achei meio triste, né? Porque. A gente podia... Tinha seis ali, sei lá, cinco, podiam ter metido um tiro naquele cara, Mas... vida que segue, a gente tá sendo logo agora. Foi a primeira morte assim que eu senti meio dolorido e foi justamente uma cena falando da morte dela que eu quase morri. Porque foi o plano, né, do professor de... do Gandia falar que já tinha eliminado a Nairobi, a Tóquio <risos> e que tava indo pro telhado com rádio, gente eu ouvi, eu esqueci, eu esqueci que os planos do professor eram, eram, é, né, caminho assim, tipo, pra te assustar mesmo tá acontecendo isso, mas não tá acontecendo a Casa de Papel faz muito isso mas mano, eu tinha esquecido <risos> eu esqueci e quando ele falou eu já eliminei a Nairobi, a Tóquio eu falei, meu, que? como é que? É? Acabar a série, gente. Perdão, perdão, perdão, perdão. Mas essa lá, Casa de Papel sem Tóquio, não vai pra frente, não. Desculpa, mas não vai, não vai, não adianta. Ser a Nairobi já vai sofrer pra caramba. Não é que eu queira que continue até a décima temporada também, pra mim pode acabar nessa quinta. Porque vai ter uma quinta, né? Mas pode acabar. Por favor, acabe. Essas foram as que mais me chocaram. Mas existem diversas outras mensagens, né? Por trás de lacadas de papel, como eu disse também no outro vídeo. E dessa vez eu acho que eles se perderam um pouco nessa mensagem. Porque assim... Eles não são mais um, os mocinhos, sabe? Eu nunca achei, mas vamos ir nessa linha. Eles não são mais os mocinhos. E, tipo, ter aquela... Aquele pessoal todo adorando eles é muito bizarro. Sabe o que me lembrou? Pra quem assistiu Joker barra goringa, vai entender com que cena eu liguei, Por que que, que o que que é aquilo? Que que foi aquilo? Aquela Aqueles beijos na, na Raquel, lembrando dela, aqueles beijos na Raquel, ai meu Deus, aquela adoração, aquele meu Deus, o senhor lutando, que que foi aquilo, gente? Nossa, foi muito sem necessidade, então, eu acho que eles realmente exageraram agora, de pegar essa parada de que a sociedade se juntou, né, pra combater lá as coisas erradas do governo da política, da economia, do país, essas coisas e e aí também forçaram uma corrupção tremenda dentro da polícia, gente, eu achei muito forçado, vocês podem não concordar comigo, mas me incomodou um pouco, sabe isso? Eu acho que se eles tivessem é, a linha que eles estavam lá desde a primeira temporada, beleza, aceitável, até maneiro. Você tem até vontade de realmente usar o macacão vermelho, pegar a máscara de Dali e sair. Eu acho que eles pesaram um pouco a mão nisso também. Eu acho que essa temporada toda foi muito... Foi meio, tipo, pesada, porque a terceira temporada foi meio flop. Foi, foi. Você pode ser fã, mas você não gostou muito, eu tenho certeza disso. Foi meio... Hum... Aí não sabe, sabe aquele negócio, não sei que esperar da quarta, porque foi muito chata a terceira. Aí eu acho que eles fizeram tipo, bum Aqui, a quarta temporada que vocês queriam, todas as informações possíveis, uma só. Achei meio assim, sabe, tentando se salvar, tentando não afogar, mas foi o que eu falei. Não ficou ruim, não ficou ruim. Mas deu um, um negócio aqui no coração que não foi muito legal não. E contando com isso tudo, eu realmente não sei o que esperar na quinta temporada. Porque provavelmente vai ser continuação também, eles escapando daquele lugar, porque é Jesus, né? E. Sabe que eu não sei se eles vão se dar bem? Eu tô com uma impressão que eles não vão se dar bem. Eu tô com uma impressão de que eles não vão se dar bem dessa vez. Que vai, com certeza, vai ter mortes, assim, na quinta temporada de ficar em posição fetal no chão chorando. E, e eu acho que eles não vão se dar bem. Porque, apesar de tudo, a gravidinha de Taubaté, aquela mulher, aquela mulher vai, vai fazer alguma coisa. Uma coisa assim, mais tensa. Não vai chegar lá que nem a Raquel fez e se apaixonar pelo professor ou se apaixonar pelo plano e ficar no plano e ganhar dinheiro com isso. Acho que ela não vai fazer isso. Mas também não sei qual vai ser o futuro daquele, daqueles policiais, né? Assim, não sei o que esperar da quinta. Eu só tenho isso de sentimento mesmo. Eu acho que eles não vão dar bem. Se eles derem bem, é um conto de fadas prontinho, né, queridas? Porque eles não são mais os mocinhos. Na verdade, eu nem sei quem são os mocinhos ali. Porque, né? Então é isso. Esse vídeo também fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou, vai. Comenta, comenta, comenta. Espalha para seus amigos esse vídeo. os amigos que assistiram, não dá spoiler não, gente. Na boa, spoiler é sacanagem. E é isso. Até a próxima.